falei muito nisso, né, de como é que a ferramenta, como é que a comunidade inspira uh, as pessoas a se manterem motivada, é acho que através, obviamente, de todos esses recursos que a gente falou, segmentos, local legend, com, clubes, desafios, desafios que a gente, esse desafio de, de grupos que a gente está colocando no ar daqui a pouquinho, então... É bem legal assim e é um jeito de você se manter ativo, manter ativo e acompanhando sua evolução, né? Ah, a gente tem aquela abinha lá de treinamento, você abrir os gráficos e ver tudo coloridinho, né? Que você completou sua semana. Sim, é Tal. uma boa distração, né? Uma distração positiva, isso te distrai para para querer mais, né? Para querer treinar mais. Você tá lá às vezes naquela preguiça e você recebe aquele e-mail, né? Te chamando para treinar, falando que ou alguém te superou ou você foi superada e cria aquela rivalidade positiva.